Vem, vem lá do cemitério Um assombroso coral de prantos Cantando algo a ser levado a sério Nós aqui estamos por vós esperando sombroso coral de prantos Cantando algo a ser levado a sério Nós aqui estamos, por vós esperando Nós aqui estamos, por vós esperando Estamos por vós esperando Eu não consigo entender Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer. Me explique o porquê Todo mundo quer ver Deus you Assombroso coral humano e de prantos, cantando algo a ser levado a sério. Nós aqui estamos por voz esperando. Vem, vem lá do cemitério, um assombroso.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 It's been